Domingo agora, dia 25 de abril, vai acontecer a 93 terceira edição do Oscar, a grande premiação do cinema. E existe uma grande expectativa esse ano para ver como vai ser a entrega dos prêmios, já que a gente está numa grande pandemia. E olha, a entrega vai ser presencial em três lugares diferentes, olha que interessante, hein? promete essa transmissão do Oscar no domingo, vai acontecer em Los Angeles, em Londres e em Paris, isso para que pessoas que estejam em outros lugares, a gente está tão difícil aí para viajar, possam ir atender pessoalmente nesses outros locais. O número de convidados vai ser reduzido, o número da imprensa vai ser reduzido, o número de pessoas trabalhando, mas não vão precisar usar máscara durante o evento. Nos intervalos será recomendado que usem, mas durante o evento não vão precisar, até porque eles vão ter que fazer três testes de Covid antes da hora da festa. Então, assim, reforçando ali que todo mundo é, tem a certeza de que não está com o vírus e que não vai propagar o, o, o vírus né ali nesse evento. O tapete vermelho, muita gente só quer saber o tapete vermelho. E o tapete vermelho como é que vai ser? Vai ter tapete vermelho, só que, olha só que diferença, vão ser três fotógrafos, três fotógrafos só. E a imprensa, aquela fila de jornalistas do mundo inteiro, também vai ser reduzida a alguns poucos é, veículos de comunicação, inclusive tem do Brasil também, foram escolhidos para fazer as entrevistas com toda a segurança de novo para evitar a disseminação do vírus. E agora, para falar sobre a premiação... Eu estou aqui com a minha querida colega jornalista Maria Cândida, Maria Cândida que já cobriu vários Oscars, já fez a transmissão, já entrevistou várias celebridades aí internacionais do cinema, e, portanto, falando em Oscar, eu lembro de Maria Cândida, e vou te perguntar, Maria Cândida, o que que a gente pode esperar desse Oscar 2021, hein? A gente nunca imaginaria, Luciana, que há cinco anos atrás nós teríamos 35 indicações da Netflix, né? Netflix teve 11 indicações a mais do que 2020. Então, já começou ano passado, por causa da pandemia, e eu já vou explicar esse negócio de ter que... Que hoje não é obrigatório, né? Mas que os cinemas de Los Angeles, eles fecharam. Então, teve que haver uma forma, né? De, de colocar os filmes em algum lugar, o streaming foi, né? E, e o, a academia aceitou, né? Netflix, a Amazon, e agora que, agora que eles vão... vão vão numa velocidade incrível porque a gente entrou no mundo digital Amazon teve 12 indicações Warner Warner a grande Warner só 8 indicações Netflix 35 Warner 8 olha a loucura Disney 8 indicações só Sony 6 indicações então, Netflix e Amazon explodindo foi dada a largada do streaming é assim eu gosto e não gosto porque acho que eu amo cinema sala de cinema eu também deve amar mas tudo bem anos de pandemia Ok mas depois vai voltar eu acho que vai ter que ser exibido de novo nos cinemas mais para Warner recuperar hum. isso que Netflix o dinheiro tá na mão de quem Streaming, né? Sim, sim. Então, assim, essa é a grande mudança, já começou no passado, por causa do Covid, e essa é a grande mudança deste ano. E olha, tem uma outra novidade que também é um movimento importante com relação às mulheres, né, Maria Cândida? Esse também vai ser um Oscar é, muito diferente, histórico. Esse é um Oscar de diversidade étnica, né, o maior número de indicados, né, a, a ah, nesses últimos anos, é, teve muito protesto, porque eles falavam, assim, muitas hashtags, Oscar sou white, Oscar tão branco e tal, e finalmente a gente tem a representatividade e tal, e não é porque as pessoas têm diversidade étnica que não são indicadas pela sua competência. Então, nós temos duas mulheres, nunca aconteceu isso, indicada a direção, e uma, uma mulher vai ganhar. Uma mulher, até porque é, é um ano, e, e dois filmes maravilhosos. Um é Nomadland, que a Chloe é uma chinesa que deve ganhar como melhor filme, na minha opinião. Tá? Que conta histórias das pessoas nômades e tal. E tem uma atriz fantástica que foi de Fargo, não sei se você lembra, a Frances McDormand. Sim, maravilhosa. Sim que é uma das produtoras do filme e a Emma do Fennell ela escreveu também esse filme Bela Vingança que também fala do machismo e que tem a atriz a Carrie Mulligan Bela Vingança ela é indicada como melhor atriz ela não deve ganhar ela tá super bem no papel mas quem vai ganhar eu acho na minha opinião, é a Viola Davis, e tem que ganhar mesmo, né, que é a voz suprema do blues. Esse filme tem que ser visto, porque ele é maravilhoso, tá no Netflix, já tá faz um tempinho no Netflix. História do blues, é, figurino deve ganhar também. E também o ator. Chadwick Boseman, é, ele tem concorrentes como Anthony Hopkins, que tá excelente no filme Meu Pai. Falam que é o papel da vida do Anthony Hopkins. A gente que lembra do Anthony Hopkins, do Uau. Uau. É, é né? Uau. Lembra? Nossa, se esse é o papel da vida, imagina. Dizem que ele tá incrível mesmo, eu também eu, ouvi falar. Eu, eu, tinha, eu tinha medo desse filme, sabia? <risos> eu tinha medo, porque eu falava, nossa, lembra, né? Nossa, senhora, eu preciso rever ver esse filme aí, do Anthony Hopkins. Mas favorito, mas... né? É. Hawkins. Ele é favorito, mas é ele e o Chadwick, que é o ator do Pantera Negra que morreu ano passado, em agosto do ano passado. Né? Então ele tá espetacular e dizem que o Anthony Hopkins que deveria ganhar porque assim Tecnicamente ele tá muito bem muito bem É papel da vida dele né? e tal mas é, todas as apostas são no ator do Pantera Negra que o filme Pantera Negra né ele foi emblemático assim é, é muito importante então assim a de atriz também são uh, pela primeira vez em 50 anos, a última vez foi há 50 anos, duas negras, né? concorrendo então. ao filme de melhor atriz, que é a Vaiola. Day. Viola é outra é a Viola Day. É a Andra Day, que ela faz é, o filme Estados Unidos versus Billie Holiday. E ela interpreta a Billie Holiday. Mas você vê, tem uma, esse, esse Oscar, tem tanta história... Né? E a história da cultura negra, né? a história do blues, a história do jazz, tem tanta coisa legal. Onde é que a gente pode ver esses filmes? Por exemplo, o Nomadland? Você sabe onde é que está disponível? Os filmes estão no Netflix, estão na Amazon. Amazon Prime, e, e nos outros, né? Então, esses são os, os canais onde tem o, o, os filmes mesmo. Todos estão aí pra gente ver. Mas muito bacana, Maria Cândida. Vamos acompanhar. É, aqui no Brasil então, vai ser TNT, né? Que vai então, vamos, vamos, é, a Globo também vai transmitir, mas é depois de Big Brother e tudo, né? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Não. aí A gente, que, que, né, porque assim, não adianta, a TV aberta, ela, né, mesmo o SBT, é, nunca, a, a gente passava na hora direitinho e tudo, mas que, o, o pré, o pó, né? Mas o, os stream, os YouTubes, no domingo, tem omelete, tem tu, eles vão comentar, muita gente comentando, então assim, no YouTube vai ter muita coisa. Eu acho que vai ser bem interessante no YouTube. E a TV, e ela faz... o Twitter, aquele... né? Enfim, tu, o YouTube é. a gente assistir é. e o Twitter a gente comentar, é. com Então, revisando, revisando. É um movimento im, imenso dos estudos streaming. 35 indicações do Netflix, é, 10 a menos do que, do que o ano passado. Ou, é, 10 a menos do que o ano passado. A Amazon em segundo lugar. Então, a gente tem... Esse, essa entrada louca do streaming, porque os cinemas os filmes tiveram que ser exibidos no streaming a gente tem duas diretoras mulheres sendo dedicadas à melhor direção, uma vai ganhar com certeza, eu acho que é a de Nomadland, eu acho que o filme Nomadland, que é muito retrato de nômades, da gente não se sentir é, pertencente a gente vagar é, a nossa saúde mental tá, tá alterada então eu acho que representa muito esse momento muito provável que ganhe a Viola Davis deve ganhar como melhor atriz pela Voz Suprema do Blues. É, o Chadwick Bosman, do Pantera Negra e do A Voz Suprema do Blues deve ganhar melhor ator como possa, homenagem póstuma, né? É isso e vamos aguardar aí de novo aquela história, né? Que vença o melhor é sempre um grande evento que provoca grande expectativa. Eu adoro assistir, com certeza estarei comentando aí e trocando ideia é. com você também, Maria Cândida. E a própria Globo vai estar tá tendo o Globo Play e é mais e é mais livre. Né, do que na TV é aberto, que é mais fechado, né? Mas, assim, a própria Globo tem as pessoas que comentam lá e tal, tem gente que entende bastante de cinema, que vai estar tá no streaming e, e, e aí vai poder comentar mais, assim, de forma tá aberta. saber da Glória Pires, onde é que ela vai estar? Tá? Ah, então, é, é que, assim, não adianta, não existe uma pessoa como foi... Nossa, que saudade do Rubens Evaldi, que saudade. Eu, eu não sei se eu já te contei, Lô, rápido, da gente, uma das maiores emoções foi ter visto ao lado, ter, ter sido parceira do Rubens. Quando entrava a história dos filmes, assim, ao longo das décadas, a história do Oscar. É assim, e né? Ele ia falando, ele ia olhando e falando e contando aquela história. Meu, eu falo assim, gente, esse cara ele sabia muito de cinema. Fora assim que ele encarnava o Oscar com o smoking, sabe assim. A... Uhum. Ele... É assim. Toda sinônia, né, daquele evento mesmo. É. Né? Rubens é. é sem dúvida, vários livros, aliás, escreveu Sim. também sobre cinema. Para quem não conheceu esse lado profissional dele, é, é. A dica aí, Maria Cândida, muito obrigada, querida, obrigada por estar aqui com a gente é, comentando esse assunto tão bacana, inscreva-se para Maria Cândida, papo Edless para as mulheres, mulher loba, como ela fala, para a gente sentir Lobo, se 40 uma... mais. Então tá aí, obrigada Maria Cândida e olha, eu quero saber, você concorda com essas apostas? Quem que você acha que vai ganhar melhor filme, melhor ator, melhor atriz? Comenta aqui, deixa o seu comentário, deixa o seu palpite aí para mim, não esquece de deixar o seu like também De compartilhar esse vídeo Porque tem um monte de gente querendo saber as novidades Do Oscar 2021 Em plena pandemia E inscreva-se no canal se por um acaso você é novo por aqui Um grande beijo E até o próximo vídeo